Quero-te trazer hoje uma novidade sobre os certificados de aforro, que são produtos de dívida do Estado que nós podemos e devemos considerar para o nosso fundo de emergência, para aquela nossa almofada financeira, para o pé de meia, chama-lhe o que quiser, o importante é que realmente tenhas tenhas um dinheiro de parte para o que acontecer, é Para o que acontecer, okay? o que acontecer de, do nosso dia-a-dia, -dia, se de repente tens um problema de saúde, se estás numa situação de desemprego temporária, se tens alguma reparação automóvel ou alguma reparação lá em casa para fazer no imediato, nós precisamos de um fundo de emergência e uma das melhores formas de nós colocarmos o nosso dinheiro em fundo de emergência, um dos melhores ativos, um dos melhores itens que nós temos disponíveis para colocar o nosso fundo de emergência são os certificados de aforro. E os certificados de aforro não são mais do que, então, dívida do Estado, ou seja, estamos a emprestar dinheiro ao Estado português que depois nos vai devolvendo esse dinheiro acrescido de juros, ok? É tal qual como então, quando tens um empréstimo à habitação, o banco empresta-te dinheiro e tu vais devolvendo esse dinheiro acrescido de juros, que é o ganho do banco. Aqui a situação inverte-se e és tu que ganhas e isso é ótimo, ok? E a verdade é que os certificados de Aforro estão a render bem, agora, depois de ter estado hum, alguns meses sem, sem estar a render propriamente nada, não é? praticamente não rendeu nada, até abril de 2022 tivemos aqui, com rendimentos perto de 0,5%, o que não era absolutamente nada interessante. Isto foi uma realidade durante alguns anos, alguns anos para cá que já não tínhamos rentabilidade praticamente nenhuma, não, não era um instrumento atrativo, não, não havia atratividade regularmente nenhuma devido ao, ao baixo rendimento, mesmo quando estamos a considerar um ativo para um fundo de emergência em que nós queremos uma segurança, que é, queremos segurança máxima. Não procuramos tanta rentabilidade a longo prazo. Isso faz com ações, faz com imóveis, faz com outros produtos financeiros. Em termos de fundo de emergência, nós queremos ativos financeiros que nos assegurem que temos aquele dinheiro. Só que, mesmo assim, 0,5% não era muito, não era lá muito interessante. E agora, desde agosto para cá, desde agosto de 2022 para cá, as coisas tornaram-se mais atrativas. Em agosto já estávamos com uma rentabilidade de 1,1% aproximadamente, de repente em setembro já estávamos quase nos 1,5%, em outubro de 2022 já superávamos os 2% e em novembro de 2022 já superávamos os 2,5%, ou estamos lá mesmo perto, que é estamos mesmo, mesmo perto de 2,5% sim, é que é. E por que os certificados da Forro estão a render mais agora em outubro e novembro de 2022 do que rendiam lá atrás, em janeiro, fevereiro, março e abril de 2022 e mesmo para os anos para trás, 2021, ano 2020, ano 2019, etc. Por que os certificados da Forro rendem agora mais do que nestes últimos tempos? Porque a verdade é que os certificados da Forro estão ligados à taxa Euribor. E se a subida da taxa Uribor nos prejudica quando temos um crédito à habitação, porque se a taxa Uribor subir, seja há 3 meses, a 6 meses ou a 12 meses, se a taxa Uribor subir, o nosso crédito à habitação também vai começar a subir. Por outro lado, para os aforradores, para as pessoas que têm uns um certificados da Forro no seu fundo de emergência, beneficios, ok? E isso é extraordinário, quando tu tens certificados da Forro e que podes beneficiar desta subida de taxa de juros, ajuda-te a compensar uh, o peso que tem depois no teu crédito de habitação, ok? E por isso, sem dúvida alguma, neste momento, para mim, os certificados da Forro estão a oferecer uma oportunidade interessante face àquilo que ofereciam até há uns meses atrás, eu próprio vou começar a considerar um bocadinho mais de certificados de aforro para o meu fundo de emergência, ok, aqui em termos de fundo de emergência, não em termos de investimento, isso, os meus objetivos de longo prazo estão muito bem definidos, mas em termos de fundo de emergência eu vou começar a alocar um bocadinho mais de dinheiro aqui aos certificados de aforro. Okay? Até porque há, há três tipos de ativos financeiros que podes considerar para o teu fundo de emergência: depósitos a prazo, certificados da forro e certificados de tesouro. E, na verdade, se até agora só os certificados de tesouro é que ofereciam alguma, alguma rentabilidade interessante, de repente os certificados da forro já superaram a rentabilidade dos certificados de tesouro e por isso pode ser uma boa alternativa para considerarmos para o nosso fundo de emergência. Okay? E se, tens, e se tens interesse em conhecer mais sobre estas questões de fundo de emergência, como é que podes constituir melhor o teu fundo de emergência, como é que podes assegurar melhor a tua almofada financeira, se queres conhecer mais sobre estes ativos financeiros que te vão ajudar a puxar pelas tuas poupanças, pelas tuas finanças, então tenho um convite muito especial para te fazer. No próximo domingo, dia 27 de novembro, nós vamos ter um webinar que eu só realizo uma vez por ano. Ok? É o webinar de finanças lucrativas, que o meu carinhosamente lhe chamo. Vamos dando títulos diferentes. Este ano nós estamos mais focados aqui em dar-te sete passos para tu gerires melhor o teu dinheiro, mesmo em tempos de crise, como aquela que já está a iniciar-se agora, e por isso eu quero que tu estejas munido dos sete passos que me ajudaram a mim a superar uma crise financeira lá atrás, 2009, e hoje a ter muito mais liberdade financeira do que alguma vez poderia esperar lá atrás, nos anos corridos de 2009, eu quero-te dar estes sete passos para que tu também possas poupar mais gerir melhor o teu dinheiro e acima de tudo ganhares mais dinheiro, ok? Esse é o meu grande objetivo para ti, é dar-te também estes passos, este caminho das pedras que eu percorri e que agora tu também podes e deves percorrer para ter mais liberdade financeira para a tua vida, para a tua família, para os que te rodeiam. Okay? Por isso o link fica aqui na descrição, espero contar contigo lá no webinar onde vamos falar certamente aqui dos certificados da Forro, certificados de tesouro e muito mais, temos muito mais a partilhar, eu tenho aqui umas dicas especiais a partilhar contigo que te vão ajudar a poupar centenas de euros por ano, ok? Fica aqui desde já a promessa, link na descrição e vemos-nos no webinar. Um forte abraço para ti, tchau, tchau!